Da mesma forma que a gente precisa alongar o corpo, fazer exercício, se alimentar direito, a gente precisa alongar a mente, fazer exercício com a mente e alimentar direito a mente. Uma das formas de fazer isso é meditando. Não tem nada a ver com essas coisas esotéricas de sair flutuando pelo mundo. E eu tenho o costume de meditar há muito tempo. Começou na minha infância porque foi uma infância um pouquinho complicada. Pouquinho, sabe aqueles 10% dos seus amigos que têm a infância um pouquinho mais complicada do que, do que a dos outros? Sou eu. Aí eu resolvi aprender a meditar, li muito, não sou nenhuma autoridade, mas tem bastante experiência lá, vai quase 40 anos de experiência, meditando de alguma forma. E eu estava conversando com uma amiga e ela falou, me perguntou se eu sabia sobre meditação, sobre ficar no aqui e agora cara, eu faço isso de vez em quando, até não tenho feito o que você vai simbolando nos problemas do dia a dia, esquece de tudo, né? Esquece os exercícios, esquece alongamentos, esquece meditação, esquece de ler, né? Eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu sei fazer isso, mas não sei explicar como faz. Vou passar o dia hoje fazendo e prestando atenção como é que eu faço para te contar, como é que é comigo. Então, se eu achar algum vídeo legal sobre meditação, eu coloco na descrição do, do vídeo aqui. Se não achar, é bom avisar que eu não sou um especialista, não sou muito menos professor disso, mas sei fazer. Então, fui, tinha que ir no centro da cidade, fui de metrô e aproveitei para ir exercitando isso. Como é que eu faço? Como é que eu descobri que eu faço? Primeiro lugar, tem umas coisas que a gente não sabe se é igual para todo mundo. Né? Como é que você vê o mundo? É, e você acha que você vê um jeito muito diferente, né? Eu, por exemplo, em geral, tô tão dentro da minha cabeça que não estou prestando muita atenção no mundo, não. É como se eu estivesse andando sem óculos. Na verdade, eu faço os vídeos sem óculos, porque senão eu não consigo ver a tela, fica tudo desfocado. E é assim que fica o mundo para mim quando eu tô na rua, normalmente. Eu estou ali, mas não estou ali. É o normal para mim. Se eu não fizer nada, é o normal para mim. Então eu cheguei, no metrô eu comecei a fazer isso. Primeira coisa que eu faço, prestar atenção em detalhes. Que aí eu tiro dessa visão desfocada, e começo a ver é, o detalhe do sapato de uma pessoa, um cinto, a barba, é, o corte de cabelo. Só com cuidado de ficar encarando a cara pessoa, né? Nos olhos assim que fica meio estranho, né? É, e também tem uma coisa. Quando eu foco demais um detalhe, daqui a pouco ele fica desinteressante, porque eu acho que parte desse processo é você encher teus sentidos com o presente. E tem pessoas que precisam de mais estímulo, tem pessoas que precisam de menos estímulo. Eu costumo precisar de bastante, minha cabeça é toda hiperativa, né? Então eu fico observando tudo à volta. Também não vai ficar que nem elfo de World of Warcraft, né? Olhando neuroticamente para os lados. Olha para um lado, olha para o outro, presta atenção no detalhe, numa coisa escrita. E, de repente, você começa a ficar mergulhado naquele, naquele local. Esse é só o começo. Porque vem, logo depois, uma sensação... Como é que eu explico essa sensação? Que começa a dar quando eu começo a ficar imerso no aqui e no agora, que não sei se é assim para todo mundo. Mas sabe quando você morou num lugar durante muito tempo lugar de infância, uma rua de infância, por exemplo, e volta lá e aí tem tantas memórias daquele lugar que você fica assim totalmente ali, você não esquece que existe passado, presente, quer dizer, lembra do, do passado de você morando ali, mas você esquece das coisas que, que você estava preocupado ontem e das coisas que tem que fazer amanhã ou daqui a pouco, você fica ali, caraca, estou aqui nesse lugar, tantas coisas que eu vivi aqui e você acaba prestando atenção nos pequenos detalhes, das coisas que mudaram, e aí você fica realmente ali e naquele momento. Comigo é mais ou menos assim a sensação que vai dando, só que pode ser em lugares que não, não tem nenhum significado para mim. É essa sensação que começa a dar para mim. É uma sensação que parece também como uma sensação de viagem. Um lugar que você está pela primeira vez, sabe? Você fica achando tudo aquilo um pouco diferente, mas o engraçado é que são coisas que você conhece que te parecem diferentes eu estava por centro da cidade, da cidade onde eu moro há 40 anos, e nada ali é diferente para mim tudo bem, tem tá em obra, estou fazendo aquele trem leve sub trilhos, veículo leve sub trilhos, VLT lá no centro da cidade, e aquilo é um pouco diferente mas, no geral, é a mesma coisa, e aí você vai andando e chega um ponto que você está mergulhado naquele momento, naquele lugar, e já não precisa mais ficar olhando detalhes, você consegue usar qualquer coisa, uma árvore, um prédio, a paisagem ao longe, para te puxar para aquele momento. No comecinho dá uma sensação um pouco estranha, um apertinho no coração, mas não é um aperto de ansiedade, é um aperto no um coração que passa por um tipo de. É como se fosse uma pré-euforia de quando você vai fazer uma coisa muito legal você tendo tá para pré estreia de Guerra nas Estrelas o Despertar da Força e você naquela é, animação mas também tem isso no meu caso eu preciso não só de estímulo visual mas também de, de estímulo auditivo olfativo tátil então o mergulho mesmo nas sensações o, o calor é, os barulhos os cheiros né tudo assim repetitivo e quando você começa a entrar nesse estado é como, que você, se você como se você estivesse se observando bem, como se você estivesse assistindo o filme de você vivendo. Essa é a sensação, pelo menos no meu caso. E nessa condição, não é tão desagradável o calor. Você, você olha, o personagem está passando por calor ali. Você pode até se perguntar assim: ah, mas eu tenho que pensar nos meus problemas que eu tenho que resolver amanhã, eu tenho que pensar nas coisas que eu fiz certo e errado ontem eu tenho que, tenho que viver as coisas cara sim, tem mas no fundo, no fundo você consegue gastar, você não precisa gastar 80% do seu tempo amanhã e ontem se você parar 10, 15% do seu tempo é, para pensar nessas coisas você já vai conseguir resolver chega um ponto que você começa a entrar em looping, você já não tem solução e não não consegue se relaxar a tua cabeça para conseguir pensar alguma coisa. E também é muito triste você passar a tua vida tendo vivido 80% fora de onde você está e do momento que você está vivendo. Fora isso, esse exercício que você viveu aqui agora é muito importante para você relaxar a sua mente. É tipo um alongamento da tua mente te prepara para você ficar mais afiado ou mais afiada na hora de pensar em outras coisas. Mas tem um problema. Quando você faz essa meditação ativa, isso foi uma coisa que eu notei hoje. Eu fiz ontem, tive uns probleminhas de noite, um pouco de dificuldade para dormir. Fiz de novo meditação para dormir. E já acordei hoje sem pensar nisso e você fica com uma, um tipo de síndrome de abstinência, sabe? Você sente um pouco da falta daquele, viver aquele aqui e agora. Porque é bom. E você tem que tomar cuidado... Para não exagerar também, para não ficar é, alheio ao futuro ou ao passado. Isso é um exercício que eu acho que no mundo moderno você não tem, não não corre grande risco de ficar viciado em fazer isso o tempo todo, porque as coisas te puxam né, para fora do aqui e agora o tempo todo. Mas eu acho que é bom ficar um alerta e até que você pode é, passar por essa, essa ressaquinha, sabe? De... Ah, poxa, estava tão bom quando eu estava meditando aqui agora, quero ficar assim o tempo todo. Aí daqui a pouco você começa a ficar nervoso porque não consegue ficar meditando o tempo todo. O objetivo desse vídeo é dar uma dica de como é que eu faço para meditar no meio do caos, porque isso funciona em qualquer lugar. Você pode estar tá, é, num ônibus, você pode estar tá no metrô, você pode estar tá andando por meio da rua, você pode estar tá se deslocando. No meu caso, às vezes, eu tenho que dar uma paradinha para lembrar onde eu estou indo e o que eu estou indo fazer, sabe? Mas eu marco set points, entendeu? Ah, eu tenho que pegar o metrô e tenho que ficar prestando atenção no Aí eu estou minha, no meu aqui agora, não sei o quê. Aí eu vejo, paro na estação, parte do meu aqui agora olhar ah, a estação. Ah, cadete, agora. Aí dá aquele cinelâmetro, aqui que eu tenho que saltar. eu salto já programar, ah, tem que andar para onde mesmo? Faça as suas experiências aí, de repente, se vocês descobrir que funciona, diz para mim aqui embaixo nos comentários, se não funcionar para vocês também diz, acho que talvez a pessoa muito mais ansiosa do que eu, talvez não funcione, ou talvez funcione melhor com gente ansiosa, é, gostei de saber, é, vamos ver se alguém tem comentário. Se você gostar do vídeo, taxa um like aí, que ajuda a promover o, o vídeo, o canal, se você já viu mais de um vídeo e está curtindo os vídeos, pode assinar, tudo aqui nesse, aqui o íconezinho aqui assim, você pode assinar o, o canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não gostou, clica no dislike, que é um direito seu, né, fazer o quê? Né? Vou ficar triste, mas não vou reclamar. Né? É, por, por hoje é isso, espero conseguir subir esse vídeo na sexta-feira, dia 18. Bye. Um dia a gente faz um vídeo, inclusive estudando, porque eu não tenho conhecimento nesse momento para falar nisso. Como é que funciona isso? Essa coisa de vivendo aqui e agora é uma coisa que a gente está inventando, modernamente, ou a gente nos 70, 30 mil anos pra cá, a gente foi perdendo esse aqui e agora e foi desenvolvendo uma mente um pouco diferente, que acaba presa no passado e no futuro. Não, não tem uma resposta para isso não. A primeira coisa que vem para a cabeça que faz sentido é que os outros animais viram aqui e agora e a gente acabou esquecendo como fazer isso. Mas as coisas que parecem fazer sentido meio que são meio óbvias, muitas vezes não são corretas. Então, vamos deixar para falar isso outra vez.